Olá, eu sou o JC Rock e bem-vindo para mais um vídeo Hoje eu vou fazer um react aqui, um novo react do Ali Bata. Ele lançou lá um vídeo novo e eu vou reagir aqui agora junto com vocês Vamos lá então Mm-hmm. E aí, o que vocês acharam desse vídeo novo do Alibatá? Muito legal, né? Muito legal o jeito que ele toca ali, o fingerstyle. E se você também gostou do vídeo, deixa aqui pra mim seu comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar aquele like e também deixar aqui a sua sugestão. É isso aí então. A gente se vê no próximo vídeo.